Não existe mais a Cracolândia, cada vez mais uma página virada na história de São Paulo. E aí nós vamos revitalizar com segurança parte de limpeza da prefeitura. Essa área permanecerá cercada, vigiada pela polícia militar e pela guarda civil metropolitana. Não haverá a menor possibilidade de voltar à Cracolândia. A Cracolândia não foi resolvida. Esse debate, ele requer que você escute e lide com um lado que você não gosta. E quem não quiser debater isso, não está sendo genuinamente honesto em querer lidar com o problema. Temos aí um milhão de usuários de crack no Brasil. Lógico que não temos um milhão de usuários nas ruas. A maioria dos usuários de crack estão em casa, de alguma forma, convivendo com a família. né? Existe todo um componente social, psicológico, familiar, que levou a pessoa a ir buscar a droga. Ninguém começou a usar o crack e foi parar na Cracolândia de uma hora para outra. Tem pessoas que passam um processo de 10, 15, 20 anos para chegar na Cracolândia. A Craco Resiste, ela é um coletivo que. Ele vem principalmente para fazer a voz das pessoas serem escutadas. Perdi mulher, perdi mãe, perdi todo mundo por causa da porcaria da química. É assustador porque o que as pessoas têm coragem de fazer para alcançar aquele êxtase do prazer, né? Até vender os filhos para tráfico de órgãos. Não existe crime organizado sem o envolvimento também de agentes públicos. Nós tínhamos uma lei que previa uma determinada punição para o traficante. Eu estou falando do traficante. Essa lei foi revogada por outra que é a que está hoje em vigor. Essa lei é muito mais benéfica do que a anterior. Benéfica para o traficante. Porque, do ponto de vista estratégico é, militar, ou estratégico policial, é muito simples. the discussion in Brazil is like this harm reduction versus prohibition it goes together it's not possible to have one without the other if a policy for crack just providing pipes that's not harm reduction mm -hmm. not not unless it sort of goes with a change of behavior harm reduction without os serviços afiliados só chegam a você tão longe. E nós vimos que, por exemplo, com o site Safe Injection, nós temos feito um trabalho muito bom de manter as pessoas vivas, garantir que eles não seroconverem a HIV, garantir que eles não se desvazem. Agora, qual é o substituto para uma droga estimulante como o crack? Não tem isso. A suposta ideia de que eu tenho que dar assistência é, incondicionalmente para as pessoas, é um grande erro. É, assistência sem disciplina, sem regras, você ajuda essas pessoas a se matarem. Como fazer a Constituição prevalecer naquele lugar? Porque senão tem que rasgar a Constituição brasileira, não vale de nada. Está escrito, mas não é cumprida. Você fala que vai dar habitação, eles não acreditam. Você fala que vai remover as famílias por um período das, das residências e dar auxílio-aluguel, eles não acreditam. Então você acha que a Cracolândia tem solução? Tem. Tem solução nós precisamos sentar lá e, e começar a conversar com aquelas pessoas e saber o que a gente pode fazer por cada um. Será que o problema é a Cracolândia? Será que o problema é a sociedade que não sabe ver que isso é um, é um foco de doença? É um foco de desespero, solidão? Falta de humanidade, falta de respeito?